9 momentos marcantes em animes. Essa lista contém spoiler, então caso não tenha assistido a algum dos animes tome cuidado. 1. Um, Roy Mustang versus Luxúria em Full Metal Alchemist. Full Metal tem inúmeras cenas sensacionais e várias delas envolvem o Roy Mustang, essa em específico foi uma que surpreendeu a todos sendo a primeira vez que tivemos uma batalha tão intensa e marcante. A cena que acontece basicamente no início do anime tem um grande simbolismo a um dos acontecimentos mais marcantes que veremos ao personagem Roy Mustang lá pelo final do anime, que é quando ele acaba perdendo sua visão. Ao se ver próximo da morte após perder seu círculo de transmutação, o alquimista de fogo precisou apelar. Com sangue em um isqueiro, ele acabou com a vilã numa sequência de golpes de tirar o fôlego de qualquer um, reduzindo a vilã a uma ruína carbonizada. 2. Midoriya e muscular em My Hero Academia Kota que sempre odiou heróis, ao ver o Deku indo tão longe e arriscando tudo para poder salvá-lo, o reconhece não só como um herói, mas como um seu herói. Apesar das inúmeras cenas marcantes, essa é uma das mais bonitas de Boku no Hero, pois mostra o Deku chegando finalmente a outro nível e sendo reconhecido como o herói que ele busca se tornar. 3. Nami pede ajuda de Luffy em One Piece Essa é uma cena extremamente marcante, principalmente por todo o simbolismo que ela carrega. Onde temos a Nami soltando todo o peso dos sentimentos que ela carregou pela vida inteira e pedindo ajuda para resolver o problema, ela sempre lutou para encontrar uma solução. Até então víamos a Nami apenas bastante interessada em riquezas, mas aqui finalmente a vemos como personagem incrível que ela é, e tudo que teve que passar e o porquê ela nunca confiou em ninguém. Luffy deixando seu chapéu com ela que é o seu maior tesouro, torna a cena extremamente comovente e bonita. 4. Naruto finalmente sendo reconhecido como herói. Esse é o momento que todos esperavam desde o primeiro capítulo de Naruto. Vê-lo sendo finalmente reconhecido pela Vila da Folha, é um dos momentos mais impactantes do anime. 5. Tanjiro vs Rui. Essa é a cena de batalha mais marcante e bonita do anime. Demon Slayer é bastante reconhecido pela animação completamente maravilhosa. Mas, nesse momento, a animação foi realmente surreal. A cena ficou tão bonita que é impossível tirar os olhos da tela. É uma luta onde temos Tanjiro e Nezuko juntos em ação. Por isso, foi uma batalha épica. 6. Levi vs Titã Bestial o momento que muitos aguardavam finalmente chega, onde Levi protagoniza uma das batalhas mais épicas do anime. Attack on Titan tem muitas cenas de batalhas marcantes, mas é impossível não colocar essa entre as favoritas. Esse momento acontece logo após a morte de Erwin. então a cena transmite toda a dor do Levi através da vingança pela morte de seu melhor amigo. É uma cena bastante bonita de se ver, principalmente pelo peso que carrega. 7. Vegeta se sacrifica para tentar matar Majin Bu. Após uma luta intensa contra Goku, em sua ânsia de tentar superá-lo a todo custo, Vegeta o derrota e parte para acabar com a nova ameaça a Majin Bu. O pai de Trunks, que é praticamente invencível e parte para o um movimento desesperado que é tentar explodir a si mesmo e o vilão cor-de-rosa. Lamenta que Goku tenha se sacrificado tantas vezes para salvar os outros, enquanto ele não pôde fazer nada. Então ele se despede de seu filho e explode as redondezas do local, utilizando todo o seu poder. Pena que seu sacrifício foi em vão. 8. Goku se transforma em Super Saiyajin pela primeira vez, desde o Kaioken aumentado 20 vezes até a Genki Dama. Nada funcionou, Prisa era muito poderoso. No momento de crueldade, Prisa fez uma coisa que talvez ele se arrependa até hoje, que é ter matado Kuririn. Uma das poucas vezes que Goku ficou furioso em toda a história de Dragon Ball, foi quando assassinaram o seu melhor amigo. Vê-lo morrer de novo o deixou tão possesso que ele assume a forma que a sua raça acreditava que só fosse possível de ser alcançado por um guerreiro lendário, o Super Saiyajin. Goku passa a ter cabelos loiros, olhos azuis e poderes inimagináveis, travando assim uma das lutas mais intensas e demoradas de todo o anime. E por último 9. Sasuke vs Naruto no Vale do Fim provavelmente uma das cenas mais importantes da fase inicial do anime, a primeira grande luta entre Naruto e Sasuke é relembrada em quase todos os arcos da franquia. O brutal confronto entre os dois amigos no Vale do fim é um dos pontos principais da relação entre os dois. A ótima sequência de luta com Sasuke transformando-se com o poder do selo amaldiçoado do céu e Naruto liberando o chakra da Kyube novamente.